bom pessoal ó Vou mostrar para vocês aí ó, a diferença de uma, quando você manda essas oficinas meia boca fazer regulagem olha a diferença de uma uma válvula ok que não deu problema para uma válvula já de escape que deu problema lá na admissão. Deixa eu ver se eu dou conta de colocar aqui. Olha a diferença. Essa válvula. Você nota aí, ó. Tá faltando um pouquinho dela quebrar e ir pra dentro do motor. A concessionária cobrou aí mil reais para fazer esse serviço em média de 700 a mil reais e uma oficina que eu confio já fiz vários serviços lá nunca deu problema me cobrou 350 de trocar a válvula com duas válvulas nova retentor novo junto original também novo tudo novo original só as válvulas que é de outra marca mas não é original não Essas aqui é uma é umas era original a válvula original do, da moto, né? Agora com 80 mil, tô trocando essa aí porque mal regulado deu. Isso aí, ó, é isso aí.